Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho aqui. É, vou responder hoje uma dúvida que muita gente me pergunta sobre qual é o tema que eu uso no meu WordPress, tá? Eu tenho alguns blogs em WordPress, é uma das minhas estratégias. Existem outras, tá? O blog ainda funciona. Existem outros melhores, mas assim, mas o o blog é fundamental. Qualquer estrutura de negócio começa por um blog. E muita gente me pergunta sobre o tema épico. Qual é o tema que você usa no seu WordPress? E eu uso ele em vários blogs, né? Por quê? Porque ele é fácil. Você instala um WordPress, hoje em dia, quando você tem a sua hospedagem, botãozinho lá de um clique em install, você instala um WordPress em um minuto, eu instalo o tema épico em mais um minuto, em dois minutos eu estou pronto para trabalhar com uma estrutura completa pronta. Então, assim, se você hoje vai começar um blog e vai ficar procurando ainda um tema, vai ficar procurando aí os plugins para instalar, e mexe daqui, mexe dali, demora e perde às vezes semanas para fazer a configuração de um, de um blog WordPress, saiba que, cara, em minutos. Se você não conhece o Epico, cara, o Epico é um, é um tema super tradicional, tá? É, que você instala no seu blog, ele é totalmente preparado para quem trabalha com marketing digital, com infoprodutos. Por quê? Porque ele tem a estrutura, assim, que ele... É toda otimizada para você configurar rápido, para você falar sobre um produto, para você fazer o compartilhamento. Tá? Então eu vou mostrar aqui, inclusive vou deixar aqui o link aqui embaixo, né? se você quiser acessar lá a página, né? você consegue acessar a página que eu vou mostrar para você agora aqui, tá? que é a página oficial. Ele funciona no WordPress, não funciona em outras estruturas, tá? então assim, se você vai construir um site e não for instalar o WordPress, é, não é pra você, tá bom? Você, ele tem integração, e seu uso, tá? porque eu uso também o Lead Lovers. Então, o Lead Lovers, que, que é? É automação de e-mail marketing, né? é, de marketing digital. Você faz aquela sequência de e-mails, né? você faz a captação dos leads. Então, com o tema épico, isso já está pronto. É só você habilitar. Você vai lá clicar, eu vou mostrar aqui por dentro né, como é que funciona, como é que faz essa instalação. Mas assim, já vem integra integrado com o MailChimp, o Google Forms, o RD Station, o Lead Lovers, né, que eu uso, o Maltic. É, a configuração é super fácil, só, só tem que botar ali, a, são três características que você tem que colocar ali do teu formulário, é, do Lead Lovers e pronto, é, é automático, gente, é muito fácil e é, assim, já é otimizado para ficar numa parte em destaque, você pode escolher o lugar que você vai colocar. É a ferramenta paga, tá, gente? É... Mas assim, para o resultado que ela te dá, é, é, vale muito a pena, por quê? Porque se você for gastar com designer, cara, tu vai gastar uma grana. Não vai ficar pronto rápido, não vai ser um, provavelmente tão otimizado quanto eles são, tá? Por quê? Porque já fazem isso, acho que foi em 2014, se eu não me engano. É um tema que já sofreu diversas atualizações e otimizações. Eu não gastaria tempo aí tentando partir do zero no layout. Esse tempo, gente, no início é um tempo que você não pode perder. Por quê? Quanto antes você começar, antes você vai ter resultado... Antes vai entrar dinheiro e, assim, se você for postergando, demorar a começar o negócio um mês para conseguir aprender o WordPress, que eu indico aprender o WordPress, sim, mas, sabe, não desperdiça teu, seu tempo. É, não demora um tempo um tempão para instalar o WordPress, para poder instalar os plugins, para poder criar um, um, um tema legal, tá? Tem aqui o plugin, que é o o plugin é, Epic Capture, que é isso que eu falei que ele faz a, a captura. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, você tem aqui um layout todo otimizado na parte de cima aqui você pode fazer essa parte de captura de leads que já vai direto para o Leadlovers tá? olha que legal essa aqui é uma das capturas eu tenho a captura aqui lateral também ó tá que pode baixar um ebook e você ainda tem aqui embaixo para fazer a captura podia botar a imagenzinha aqui mas acabou que eu nem coloquei tá não achei necessário o que é mais legal você por exemplo aqui nesse caso esse post aqui do Leadlovers tá que é uma ferramenta que eu vou deixar link aqui embaixo também que a parte de automação de, de marketing digital, a captura de e-mails, captura de leads, a gestão, a sequência de e-mail, cara, a ferramenta é fantástica. Mas isso aqui já é outra história, tá? Então, assim, você tem aqui uma imagem, é, você pode botar o título, botar aquele resumo aqui, tá? Escolher aqui quanto você vai botar. Eu botei, no caso, 15 aqui, mas tem gente que bota menos, tem gente que bota 5, tem gente que bota 10. Você pode optar por fazer esses links diretos aqui também. Tá? Isso tudo é o layout. É, você pode selecionar aqui com os artigos mais populares tá? já vem com paginação pronta o pro site, o blog não ficar muito pesado você seleciona a quantidade que você quer tá? vamos lá entrar aqui na parte do, do Lead Lovers, por exemplo esse post Cara, tá pronto, ó, você tem a parte de compartilhamento aqui no facebook, no twitter no pinterest, no, é, no linkedin você pode inserir é, vídeos no youtube Aí você tem outros plugins também que você pode adicionar, mas assim, tá vendo? Aqui é tudo otimizadinho. O que é que eu recomendo? Cara, pega um WordPress. Você vai ter várias estratégias, tá? Você vai ter estratégia de YouTube, estratégia de Instagram, estratégia de e-mail marketing, é, de usar o Pinterest. Tem gente que, cara, milhares, milhares de estratégias. Na tua estrutura é bom você ter um, um domínio próprio, onde seria a sua base, digamos assim, né? Onde você vai colocar aí o.. É, um blog, então assim, sabe, você vai trabalhar com segmento de saúde, sabe? emagrecimento. Então você cria um blog, vai botando conteúdo, usa ele como para também ter um, um domínio, para poder também, na hora que você vai fazer um e-mail marketing, é importante você ter um e-mail de domínio. Pra, se por acaso você estiver trabalhando com o um Facebook, um exemplo, digamos que por acaso um dia você perde sua conta bloqueada, imagina se tem negócio todo tá baseado no Facebook. Num caso desse, se você tiver a sua estrutura, você pode ser, a sua base vai ser o seu domínio, né? o seu blog. É bom estar bem apresentado, tem muita gente que começa de forma madura, botando um, um, um site, um blog totalmente mal feito, mal, é, mal harmonizado. Aqui se você for ver, ó, vamos, deixa eu pegar um, um tema ao vivo aqui, porque acho que fica mais fácil até de mostrar. Olha só que legal. Você tem aqui logo, espaço para logotipo, é, tem recado importante, clique aqui, você já pode botar submenus aqui em cima, você pode botar o logotipo aqui também, ó. você pode botar aquela parte de captação aqui, ó, seu celular, insira seu e-mail com WhatsApp você não implementei no meu você pode botar sobre o autor você pode mexer nas colunas de qual lado você vai escolher você tem a imagem aqui você tem o título você tem a quantidade de comentários leia mais tem um resuminho tá vendo aqui artigos populares tem outros recursos você pode botar muita coisa aqui ó tá vendo tem vários tipos de recursos que você pode usar no seu blog e ele vai ficando todo bonitinho ó. paginação siga você pode tem coisas assim que eu nem botei no meu Tá, você pode botar outros links externos aqui, ó, a pesquisa do blog, já vem com, com tudo. Cara, ele vem todo prontinho. Tá? De 2014 até 2020. Já tem seis anos de estrada aí. Tá? É isso, gente. Você instalou o WordPress, instalou isso instantaneamente. Você vai ter uma configuraçãozinha ou outra de cor. É, qual coluna você vai colocar. Mas, cara, em dois, três minutos, site tá, se você quiser é pegar o modelo padrão e já começar, você já pode começar em dois minutos, tá? Um minuto para instalar o Wordpress, mas um minuto para instalar o, o Epic Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Tudo que você gastaria muito tempo para fazer, para configurar, cara, eu te recomendo, no início eu, eu, eu rodei, rodei, tentei instalar outros plugins, tentar juntar plugin, tentava pegar, pegar uma parte de um tema, juntar com plugin, aí ficava tudo desconfigurado. Cara, depois que eu instalei o, o Epic dor de cabeça zero, tá? Existem até outros temas que eu já recomendei até aqui, que são temas também rápidos. Mas assim, o que eu uso é esse. Então daí você já tira que assim, existem temas bons sim, muitos temas. O Epic ele junta tudo isso. Ele é leve, ele é preparado, ele é específico para a marca digital. Você tem também, ele é todo aqui, ó, responsivo, tá vendo? Você faz os testes aqui para fazer teste, ó, olha que legal. Para tablet, para celular, para desktop. Cara totalmente pronto, você senta aqui, configura, e em muito pouco tempo você já está começando a trabalhar, e assim, você sabe que quando você começa um blog, ele demora a, a ter a indexação do Google. Se o seu site for responsivo, ele for compatível com todos os tipos de, de dispositivo, é, o Google começa a priorizar. Ah, mas não quer dizer que eu vou vender mais porque eu tô, tô com um tema bom, tô, tô com um épico. Bom, você aumenta a sua chance de ser encontrado no Google e isso aumenta a sua chance de vender. Quando alguma pessoa entra e vê que é um blog profissional, a percepção dele de profissionalismo de que assim que ele tem vai ter a confiança de, de comprar de clicar em alguma algum artigo seu é muito maior. Então, cada uma olhada lá, faz que nem eu fiz aqui, tá? Tem uma página com toda a descrição, está tudo escrito aqui, vou deixar o link aqui embaixo. Toda a descrição, tem um FAQ aqui com todas as perguntas frequentes. Ele tem aqui, olha só que legal isso, olha as pessoas que estão falando sobre o tema épico. Samuel Pereira, que é do Segredos da Audiência, esse cara porra, é muito top, muito influente. Pô, só o dono da Hotmart aqui, o João Pedro, que é o, o CEO da, da Hotmart. O Rafael Seabra que é do, do Quero Ficar Rico. Então, assim, se você for pesquisar, é, muita gente, cara, que, hoje que está no mercado, você... Você cai no site da pessoa e, cara, tá usando o Epic. Então, assim, quando eu estava construindo meu, meu site, meu blog, eu quebrei muito a cabeça, cara. Eu perdi muito tempo. Parece, parece que é uma coisa rápida e fácil. Ah, não, não vou gastar dinheiro, não. Não quero investir. Mas, assim, cara, o tempo que você perde, eu me lembro que o meu perdi, assim, foi, cara, é, quase um mês. Porque eu instalei um plugin aí, via, dava um problema que eu não conseguia resolver. Aí eu instalava outro, tentava. Aí instalava outro. Cara, o tempo que eu perdi com isso, ou seja, que eu poderia estar... Tá é, gerando conteúdo, criando, criando é, um material para de venda, é, trabalhando outros projetos, tá? Porque um alimenta o outro. Tá? Você não vai trabalhar só com blog, né? Provavelmente, você esse tempo faz uma falta danada no início, entendeu? Porque o trabalho praticamente com marketing digital é um trabalho infinito. Então, se você puder resolver os problemas de forma fácil e rápida, como ah blog, vai lá e resolve. Ah, vou fazer alguma um, outra estratégia. Você vai, cara, contrata ferramentas. Ah, eu já gastei tempo também com ferramenta de meio mail marketing, até contratar o Lady Lovers, eu, eu tentei umas ferramentas gratuitas, sempre que, que eu tentei ferramenta gratuita, eu gastei tempo tentando descobrir, é, vendo vídeos, tentando configurar, cara, o negócio não funcionava, o negócio era sempre cheio de limitação, e depois que eu ia lá e instalava o, o que os players estavam usando, né, o, o, o negócio ia funcionar, então assim, tem um porquê fazer isso. Então se você está começando aí no marketing digital, se, ou se você já é antigo e tem um blog tá, tá cheio de dor de cabeça, porque o Google não, não faz indexação, porque você não consegue configurar, porque você instala um plugin o negócio mexe todo, fica tudo, tudo desconfigurado. Então, assim, eu posso falar porque é, eu uso esses meus projetos, tá? Esse aqui é um dos projetos, eu tenho diversos outros, outros é, é blogs. Esse aqui é um deles, cara, eu uso e, cara, eu gosto muito disso aqui, tá? É, vou deixar o link aqui embaixo também para você dar uma olhada. E, assim... Cara, tudo dá resultado, tá? O que você fizer, insistir, persistir, ele vai dar resultado. Então, assim, se você tá começando agora, não sabe por onde começar, ah, quero começar na marketing Digital, mas eu não sei fazer um site, com, pô, não tem a menor noção, cara, faz a coisa mais simples. Instalando o WordPress, instalando o Épico você, assim, começa a trabalhar em, cara, em um minuto o WordPress e um minuto pro Épico Depois você vai fazer algumas configurações, tá? E depois é botar conteúdo, tá? Entender como é que funciona esse mercado e botar conteúdo, tá? Quer reinventar a roda aí, entendeu? Você gasta muito mais tempo, sai muito mais caro. Por quê? Porque você ficar o mês inteiro sem fazer uma venda, provavelmente sai muito mais caro do que você investir o tempo em outras coisas. O começo nem sempre é rápido. E assim, o, o que você puder tirar, é, é, limpar a estrada para começar, não gastar tempo com algo que, por, que não é tua atividade fim. Outra coisa importante que eu não falei. Quando você entra ali pelo WordPress, tá vendo aqui, ó? Você tem a parte toda de configuração aqui, é todo o botãozinho que você aperta, ó. Você Vai instalar o logotipo você instalou aqui. Ó, tá vendo o emoji? Você coloca aqui para pegar a parte de design. Você tem várias opções aqui. Pronto, é só clicar que muda tudo. Tá, botão de compartilhamento. Você vai escolher o que, que vai colocar ou não. Imagem de rodapé. Você vai optar aqui. Ó, o que, que você vai colocar? Você pode configurar uma página, uma outra página, como para ser sua página inicial. Você faz configuração de menu, você faz tudo por aqui, ó, os widgets, aqueles, o que, que você vai inserir em, em que lugar? Ele tem vários espaços aqui que você pode inserir tipo de conteúdo. É, você pode fazer a, a parte de configuração direta da, do CSS também. E tem uma parte também que você, essa partezinha lateral aqui, e você tem outra parte aqui que são os plugins. Ó, tá vendo? Você tem vários tipos aqui, ó. Épico aviso, Épico imagens, Épico pop, Épico social. Você tem épico páginas, Épico links, Épico capture que é aquela parte de para capturar leads, Épico autor, out enfim, é só arrastar para cá, gente. Tu vai pegar aqui, ah, eu quero inserir um negócio aqui. Você vai inserir. Essa parte é aquela parte que já existe no WordPress. mas que você vai configurando aqui. Você escolhe aqui, ó, tá vendo? Aqui, todas aqueles, aquelas partezinhas da minha página eu coloquei aqui. O promocional, ó, o Épico capture aqui, ó. Você vai escolhendo, tá? Ou seja, você tem a total flexibilidade de fazer o teu layout, entendeu? E tá tudo prontinho tá? fora que é um super bom gosto né, se você for analisar o design que, que eles usam assim, todo flat, tudo, pô, eu acho muito bonito todo arrumadinho, você pode mudar essas cores todas aqui eu peguei um que era, eu configurei o meu de uma, com um verde água que eu gosto ah, tá vendo você tem uma forma de chamar a atenção, tem essa animaçãozinha aqui, você pode botar uma imagem pode substituir, não precisa ser um ícone deixa um like, se tiver alguma dúvida pode perguntar tá? Eu tenho diversos outros blogs que eu uso também na parte de suporte e de licença ele explica certinho como é que funciona aí você vê se assim, tem gente que só vai ter um blog tem gente que vai ter vários você pode usar mais de uma vez mas você tem a questão aí da limitação do suporte só mas vale a pena você ler para você entender a parte de FAQ deles é bem completa fora outras coisas que passaram batido aqui que não consegui lembrar mas que assim que quando você faz a configuração ele já ele já ele já prepara tudo para essas imagens aqui você sobe as imagens, ele já centraliza, já coloca quadradinho no tamanho. Cara, é tudo muito bem pensado, tá? Tá então é isso, vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser dar uma, uma olhada e conhecer um pouquinho mais. É, é isso, tá? Grande abraço aí e até o próximo vídeo.